Agora sim, Paulo. Paulo, você viu? Você está mutado tá aí. É, eu sei que está mudo aí. Mulher, Pronto, Paulo. Pode, agora você pedido. pode... Vou apresentar. Então, meu nome é Paulo Henrique, sou de Goiânia, senador Canedo. Estou é, na militância desde minha pré-adolescência. E foi nela que eu fui aprendendo e me constituindo politicamente. Sou mais identificar mas... O meu rolê é o anarquismo, né com os anarquistas. E com a massa, né? Geralmente, eu participei de motins, greves, é, coletivos, grupos de estudos, ocupações e outras formas de manifestações políticas. E hoje vim falar com vocês sobre binaridade, binarismo, lógica colono capitalista. Né? Eu gostaria de começar com o um texto da Beth Beck sobre binarismo, né? Um texto nilista sobre binarismo, anarconilista sobre binarismo, é... do coletivo Deixa eu lembrar aqui, qual o coletivo, né? é o Gender Mutiny e é um trecho do, do texto sobre o do texto Procriacionismo, que começa sobre a ordem a ordem que eles traçam uma genealogia da do binarismo né do monismo cristão ao binarismo do Ocidente né então seria uma crítica da filosofia né a ordem política da modernidade é o liberalismo. A monarquia governou o mundo monista e o mundo binário requer algo mais equilibrado. Com o um gesto, a soberania do Estado é balanceada com os direitos do povo. Enquanto o Estado se vale de partidos políticos opostos e sistemas de pesos e contrapesos de forma a se contrapor a si mesmo, o sistema liberal de governo, basicamente, é a forma-estado envolta na lógica da dicotomia. Toda e qualquer ideologia política que se exercer no esforço de combater outra tendência política ou de afirmar o poder do povo em resistência ou oposição ao do governo, participa do discurso do liberalismo. O mundo da oposição é o mundo da dialética. Assim como a oposição do sexo produz a criança e juntos os constituem a família, também o capitalismo se reproduz através da oposição das classes. Esse é o texto do livro... Best Back Ultraviolência Queer, do coletivo Gender -Teen. Então, aqui já dá para apresentar uma das características da, do binarismo, que é a oposição. né O que seria a oposição de gênero, par, sexo, macho, fêmea? Se não, uma oposição do binarismo <risos> que você nem posta no Ocidente, no tanto dentro do discurso acadêmico, político, científico e sendo produzido por toda a sociedade. Porque se a gente for refletir bem, não, o discurso binário ele ainda não está presente no é, dentro da maior parte da história do cristianismo no Ocidente. É Deus, aí Deus é a imagem do homem. A mulher não é discutida, não é percebida, ela nem existe na filosofia ocidental. A mulher é falada muito recentemente na filosofia, pensada tanto como as autoras, como ou como um personagem ou como um ente para ser pensado na filosofia, o que surge é o monismo e o monismo é o Uno, o Deus, o Todo, a Ordem, ele ele que é o ele mesmo que produz né, inevitavelmente o duplo. Então tem essa dialética, né? Um e o outro, tipo um que é o Todo, o outro é o que o Nada. O Nada é que constitui seria a Mulher. No, do monismo cristão, seria o nada. Deus, Deus se reproduz como? Ele se reproduz sozinho, ele goza no nada e a porra dele produz tudo. O nada, a terra, seria a mulher. A mulher afirma, é afirmada, finalmente, né, quando, sem negar o sinismo, através do poder da procriação. Né? O... E é aí que entra o discurso científico. Agora, você e eu não existimos mais, como se diria o, o gênero o coletivo de você, não existimos mais porque Deus nos fez, mas agora porque duas pessoas transaram e agora nós estamos aqui. Eles não adoram mais a imagem de Deus, mas adoram a imagem da criança, do nascimento. Aí A é, de, é, é ainda é, é uma lógica do, do princípio cristão, agora nos imposta pelo discurso científico. Até em Newton está essa relação de forças em oposição, uma empurrando a outra. Aí é quando a gente entra na nova, hora da, na nova ordem da ciência, com Einstein e com a física quântica, toda essa ordem binária ela cai por terra. A nossa ciência agora com, a, com Einstein e com os físicos quânticos não opõe mais uma binaridade, uma força que se opõe a outra, mas uma relação, uma relatividade uma contraditheadade, uma diferença de posições e tudo mais, mas a lógica social ainda busca uma forma rígida, ordenada, orquestrada. É o que o fascismo, o que o fascismo, os fascismos, tanto nazismo, fascismo no italiano, tem com mais força é a e sabemos que o fascismo é apenas uma, o colonialismo com uma ideologia mais clara, né? Ele ele tem sempre essa relação de macho-fêmea ordem, hierarquização, acima e abaixo, é, nós e eles, é, como a gente percebeu no anticomunismo dos bolsominis atualmente também. O, a binaridade, ela, ela é, não é só a binaridade de opostos de gêneros, ela é, é a oposição de forças. E ela é, disfarça e... É, conduz a um, a um disfarce, a um escamoteamento da, da diversidade e da pluralidade, até mesmo das lutas, da guerra. Porque não é, só a gente, não é, não é simplesmente nós, contra a estrada, é nós, contra, contra uma multiplicidade de forças, é nós contra a lei, contra o júri, contra o sistema legal, contra um sistema moral, os sistemas morais, né? vários sistemas morais. É nós, contra um to, é nós coletivamente, contra um todo coletivamente também. Por causa que a gente já entra na moralidade e tipo, é impossível também se manter essa lógica dualista, é, binarista. Só pode apresentar o vilão e a, e a vítima, o opressor e o herói. E, a gente, e isso é uma idealização da realidade. E que a gente quer uma outra forma, outra luta. Se a gente quer combater o binarismo, a gente deve combater ele também na, na racionalidade, no pensamento. Então, a gente deve combater, em certa forma, a filosofia de Hume e a filosofia de Descartes, que faz a separação entre corpo e alma entre e instrumentaliza o corpo. Né? Então, essa lógica dentro que foi que classe que se torna clássica é fundamento e é fundante da ciência moderna, da a gente deve é, romper também com as formas de classificação, é, de impos que as formas de classificação foi uma forma de imposição também, devido né, pela, pela lógica colono-capitalista. Né. O seu primeiro assassinato na terra brasileira foi, por, podemos dizer que foi por homofobia, né, com um índio morto a tiro de canhão, mas antes obrigado a se converter. A sentença dele foi se converter e ser morto a um tiro de canhão se foi e não foi o a pessoa nessa que tipo a heterossexualidade produz a homossexualidade, né? Por, como no discurso, né? Por causa que a heterossexualidade ela não pode se explicar unicamente sozinha, ela tem que ela também é uma espaço de produção das outras identidades que ela exclui e põe à margem: o gay, o, o a lésbica, o bissexual, o, é o oposto. Sexual. Então, temos ainda na formação par. Par linear, que estaria na, nessa produção de opressão. Aí eu só vou atender uma ligação rapidão e volto aqui para explicar. Então, voltando de onde eu parei, a primeira coisa que a gente deve compreender logicamente é que o binarismo é uma, é uma lógica de pensamento dualista que, perpassa, que se intensifica e perpassa todo o processo de colonização e do capitalismo tanto aqui quanto lá, e que se, ele, ele se alimenta e que foi produto de uma alimentação recíproca. Tanto o trabalho do capitalismo nas colônias, que foi diverso e diferente em cada região. Né? Segundo Maria Teg, nem todos foram colonizados, né? houve resistência, mas o trabalho, a influência do Ocidente do, ocidente do capitalismo é, atingiu todas as regiões. Então é certo que a gente deve pensar o combate ao binarismo é o combate aos efeitos e ao próprio capitalismo tanto da ordem econômica, tanto da ordem hierárquica, da ordem social como toda, todas as ordens que precisam ser reviradas. E por isso a importância de, da recuperação da nossa, da nossa história, nosso passado, de uma constituição, da identidade do grupo. Que elas são as identidades elas são constituídas, né? devem ser constituídas agora, no presente de acordo com as nossa, com nossas demandas e lutas. A gente não deve idealizar uma identidade partindo do passado, mas usar esse passado para alimentar as nossas, as nossas identificações, as nossas lutas. Foi isso que o movimento zapatista fez, é isso que o movimento, que a evolução de Rojava está fazendo, que né? a gente foi compreender essa constituição de nós como classe trabalhadora, não apenas classe trabalhadora, né? porque tem muitos grupos que estão excluídos da. Dessa classe, como os indígenas, é, povos originários ainda com o seu modo de vida, eles têm, eles, eles estão fora dessa lógica, que a lógica da classe trabalhadora é uma identidade produzida pelo capitalista, pelo capitalismo, opostas aos capitalistas, à burguesia. E para termos essas lutas de classe, para abolir a luta de classes, que é o nosso objetivo, né, a revolução social. Essa é a única forma de combater. Essa é a única forma possível de combater a tanta opressão racial que é uma lógica binária, né? É, de uma raça superior com uma raça inferior, uma raça invisível. Todos aqui, o negro, os indígenas, a mulher participam da mesma lógica do nada, da terra para a lógica binária do monismo, partindo para a lógica binária. Então, a gente, a, os deserdados, os Condenados da terra precisam se sublevar dentro das suas, das suas demandas. Não, não faria muito sentido debater é, no debate sobre a, contra o binarismo do capitalismo, falar de uma, uma luta específica que destruir que seria o combate, já que todas as lutas contra o capitalismo, tanto a, a feminista, a queer, as de pessoas com deficiência, do antimanicomial, do antipenal, todas essas lutas são lutas que confrontarão diretamente uma, essa lógica binária. A questão é como fazer, não o que fazer, é como fazer, como vamos nos organizar, como nós vamos partir para a lógica da mobilização, como a gente pode acabar com também o sectarismo entre as pautas. Como podemos interdisciplinar, interconectar todas essas lutas e como incentivar essa organização para esse momento de festa que deve ser a Revolução Social? Aí é que eu poderei abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Então, pode, pode, continu, pode continuar, Paulo. Então... Aí, o discurso sobre binariedade, sobre binarismo, ele é mais recorrente na, filosofi na filosofia, na estudos da filosofia e nos movimentos feminista e queer, né? E na teoria queer, né? O queer não é exatamente um movimento, mas um, <coughs> mais um campo de teorias, né? E é nesse campo que tem, é, filosofia, é, na filosofia, no, no, na teoria queer e no, e no domínio dos que tem tido o maior interesse, principalmente nas críticas de esquerda, no grupo de esquerda radical, a essas formas de discussão sobre o patriarcado, o, a opressão social e as relações de produção do trabalho, né? de reprodução do trabalho, o trabalho reprodutivo a gente pensar uma crítica ao binarismo ela já está sendo produzida de qualquer forma toda vez que a gente combater o machismo ao capacitismo ao etarismo e a qualquer forma de discriminação opressão dominação exploração para ver exploração a exploração ela sempre parte também de uma lógica binária então a gente precisa combater os seus efeitos psíquicos né por causa que é na a sua naturalização então, a gente tem que combater esses efeitos disciplinador, a domesticação. E nesse ponto, tem, temos toda a ressalva e críticas. o Foucault é um cara bem interessante, bem importante. E ele é possível, sim, ele é muito fácil de ser traduzido uma conversa cotidiana para ser explicado. Eu acho que ele não é até necessário. Se a gente souber utilizar ele como, mas se a gente saber utilizar ele como ferramenta, é excelente. Numa crítica a, essa, a como o Estado produz essa binariedade, essa dominação, esse etos, como, como a gente vai sendo domesticado as instituições. Então, para a luta contra o, a, essa lógica binária, cada um no seu posto de batalha, reconhecendo que estamos em guerra, né guerra não declarada, como diria Eduardo, parafraseando, Eduardo Tadeu a guerra não declarada na visão de um favelado, a gente tem que partir de nosso posto. Nossos postos de trabalho são nossos postos de batalha. Então, como a gente muda isso numa pedagogia que fale de outra forma, que tenha claro que a biologia é política, que a ciência é política, que, a, que tudo é política, e como a gente vai fazer uma, entre aspas, antipolítica, ou um ataque contra a real política, como a gente onde está essa lo... e explicar, né? Como está essa lógica nos dias de hoje? Aí eu vou para outro tre... trecho de um texto mais adiante. O Paulo. Sobre... O Paulo. Agora eu co... que gostaria de colocar uma questão. Sim, sim. Não, porque é o seguinte, né? É... Tem um, uma uma discussão que a gente está acumulando, né, Tamo amadurecendo, né, Todas, é, é, durante todo esse processo, né, que é, né, o que, qual é, essas ideias, né, que a gente hoje vê sistematizada, né, do poder, necropolítica, é, e um tanto de outros conceitos aí eles já estão na origem né, do, do colonialismo, até muito antes eles já haviam sendo aplicadas né, em parte da Europa, em outros lugares né, do mundo. Né? Então, essa é, é uma questão né? que tem origem, né? a gente consegue localizar aí essa origem né, nessa tradição monoteísta, judaico-cristã, né, que forja todo um pensamento que é antropocêntrico né, e, e que dá origem a isso que a gente tem chamado de eurocentrismo, né, e que aplica em outros lugares do mundo, né, normatizam a vida, é, estabelecem é, os matáveis, os não matáveis, estabelecem formas de controle e tudo mais. Né. É, então, uma, uma, é, que é uma questão, né, que é necessário colocar que o que eu, o, o que eu verifico nos grupos de esquerda, né, é, no geral, né, é uma dificuldade muito grande, né, em, em compreender a, a importância, né, da decolonização, né, é, da decolonização e pensar, né, todas essas estruturas de Pensamento, pensamento político que impôs né, essa lógica é, de uma vida absolutamente é, regrada e uni uniforme né, e controladora. Né, e aí, controladora né, da subjetividade, controladora dos corpos, né, é, e aí é, é, Penso que, que, que é, eu, eu, aí é uma coisa de, de mergulho mesmo, né? a gente mergulha, me, aí é uma questão que eu sei que você faz isso, né? de trazer esses elementos né? é, para o que a gente também acumulou, o que a gente já tinha de vivência também, né pensar essas vivências que, que já tinham na África, tinham aqui, tinha, tem outros lugares que não é Europa, que não determinada determinadas regiões da África, né, que são mais próximas à Europa, mas, né, que é o isso mesmo que você colocou, né, que o, o binarismo é uma imposição a partir dessa lógica, né, e entender o colonialismo como uma, o, aqui para nós aqui, né, no território de Pindorama, no Brasil, né, que isso foi fundamental para quebrar né, toda uma sociabilidade impõe uma outra sociabilidade, né, que não cabe o humano, né, que, na verdade nos desumaniza, né? Eu acho que é um elemento importante do ponto de vista de qualquer aspecto. Que aí eu acho que você falou uma coisa bem interessante, né? A alegria que é a revolução, porque as pessoas olham a revolução, né, com uma coisa ruim, né? Muitas vezes, que, é, porque o que, que o aspecto que se traz da revolução é a violência, né? E as pessoas acabam não pensando na violência cotidiana, né? Mas é, esse outro aspecto que pode nos levar a um outro nível de relação humana, né? E que o que foi forte aqui para nós é por isso que a gente faz essa síntese, né, Paulo, do colono-capitalismo, é o colonialismo, né? Que é, o, o seu desdobramento é, seguinte, né, é o capitalismo, né, e, e com muitas especificidades, né, a partir de, de, desse território, né, mas é foi essa lógica colonial de um de uma de um pensamento que se impõe de diversos aspectos, né, é, que até hoje, né, está colocado para gente, né, como um pensamento majoritário, né. É isso. É, sobre essa questão da esquerda ter problemas com entender o, o decolonialismo, isso deve a vários fatores. Né? Tanto uma falta de conhecimento sobre os estudos decoloniais, até porque ainda é uma coisa que não era tão grande até uns anos atrás, o, o interesse da esquerda em geral. E tem a questão de burrice mesmo. né? Tem uma galera que entrou numa onda de que anti-identitarismo, né, como se pudesse falar de alguma luta política que não fosse em torno de identidades, né, principalmente, se a gente vai constituir um grupo, a classe trabalhadora, uma identidade, a esquerda, uma identidade. Então, a galera fica como se, como se ser anti-identitários tornasse, os tornasse menos identitários, né, a gente tem a questão também né muito mais séria também da cooptação das pautas de, de editária e da sua assimilação pelo capitalismo pelo lobbying pelas grandes empresas pelo pela mídia né o que a gente está vendo hoje mesmo na questão do cinema a, a, lembrando sempre representatividade importa né mas o que a gente está tendo é lobby em cima da representatividade marketing da indignação é um um aproveitamento em cima do, da lógica de, através da indústria da nostalgia, de uma reação bem reacionária e violenta, de um público conservador, criado né, nesses próprios filmes da Disney. Né? Eles são, são criados esses filmes, então eles cresceram conservador na né, imagem daqueles personagens, né, e agora eles se indignam na mudança desses personagens, né? Que nada mais capitalismo do que a Disney. Né? E a Disney fazendo a representatividade é piada pra mim, né? Sempre vai ser. Ninguém que ninguém acredita nisso. A, a maior violência para mim, na minha vida, foi ver o é, gavião e o soldado venal lá com aquele negão virando Capitão América. Eu, ah, meu filho, que ridículo, você é negão. Você não pode ser o Capitão América. Nós eles tentaram de tudo, nós recuperaram até aqueles quadrinhos... Né, fizeram referência até aquele quadrinho que eles fazem referência ao experimento feito pelo exército americano em negros, é, colocando uma doença venérea neles, acho que foi gonorreia, nos, nos, em soldados negros e fazendo esses testes nele, algo que tinha sido ocultado, foi revelado né, documentado aí fizeram esse quadrinho, né, muito bem a calhar, há, umas décadas atrás, há uma década atrás, não sei, e agora eles aproveitaram para fazer essa série, fizeram referência, do mas tipo... Meia culpa Disney e Marvel. Não funciona, né? E depois colocar o negão ali, ah, tá, tá, tá o América. Tanto é que o discurso binário, nu, se a gente olhar essa animação, o discurso binário ele é permanente, era ali. Tanto é que ali tá quem são os terroristas. Os terroristas são uma comunidade de revoltada e de russos. Russofobia aí no 12, né? Disney nunca acabou. Na própria série. Aí questão da representatividade, dessa assimilação em que empresas querem fazer logo, o tokenismo, que foi criticado pelo Martin Luther King, e a assimilação que os, que os estudos decoloniais, pós-coloniais anticoloniais mais, mais criticam no capitalismo, né e os cursos também falam que as nossas cidades estão sendo assimiladas, cooptadas, que a gente pode também aprender com o movimento do 77 italiano, que eles falaram agora, até agora até a nossa própria indignação vai se transformar em trabalho, a gente tem aí Instagram, Facebook, redes sociais, todo o transformando todo nosso, todo o nosso lazer, nosso tempo útil em fixação, numa uma produção de dados para eles venderem sobre nós, para venderem coisas para nós. Então o binarismo está aí o tempo todo. E o binarismo nessa é, é o binarismo é o capitalismo, é o colonialismo, colonialismo digital, colonialismo é, financeiro, colonialismo é, de gênero, todos os, o colonialismo ele é um fenômeno muito grande. Ao mesmo, ele é, ele, ele pode ser identificado mas, separadamente, mas ele é o próprio capitalismo. Seria, seria só uma parte do capital, parte ou o capitalismo de uma outra forma que a gente estaria descrevendo, né? Aí e também tem a questão de que tem uma, uma disputa mesmo dentro dos estudos decoloniais, pós-coloniais. Né? Tem a galera anticolonial, mais, mais aqui do Sul, tipo a Mignon e a Silva Rivera Cuscicane, que não se dizem decoloniais, eles se dizem anticoloniais, né, os estudos deles. Por causa que eles têm várias ressalvas e críticas ao decolonialismo que a gente vê mais importado da Europa. Tipo, uma galera de a galera mais decolonial, de essa galera mais ex de América Latina, são bastante refratários a tipo, autores como Lozurdo. Lozurdo para quem conhece, ele era, ele era do Partido Comunista Italiano, saiu né, na época dos anos 70 também, até ele viu que o Partido Comunista Italiano estava de palhaçada, indo de conciliação de classes com o Partido Democrata Cristão, mas ele escreveu vários livros e esse livro dele, sobre o colonialismo, é bom. Mas a gente sabe mais do que ele. Não tem um pensamento coletivo. Pe... E também tem a questão que as pessoas estão achando que a gente está importando uma teoria de fora e não estão conhecendo ou se preocupando em conhecer os autores nossos, da América Latina. Porque cadê um que foi ler Lélia Gonzalez, um que foi ler Rio... Silvio Rivera Cusicani? São vários atores, mesmo da América. Cada um que foi lá leu um Lourenço com Boa Erwin, né? que é uma boa referência sobre luta negra. Lê os Panteras Negras, lê as... A nossa... a... as nossas referências. Porque a gente entende que existem também é, pensadores africanos muito bons, né? além de, do Mambi, né? que como o San, San Minba. Né, do anarquismo africano bastante coisa para ser pensada nessa luta o próprio Fanon né Fanon está sendo recuperado agora ele virou moda está sendo mal lido mal interpretado mas dos males o o menor pelo menos ele está sendo conhecido realmente finalmente né <coughs> pois tem uma disputa né porque o além de Fanon ser homem ele é, pela revolução violenta, ele era um marxista ainda, né, leninista, apesar de várias críticas ao marxismo, do mesmo estilo que, que a galera chama, acusa de pós-modernos, faziam, né, lá, a galera de 68, a galera dos anos 70, a galera dos anos 80, né, que iniciaram movimentos de insurreições na rua, mobilizações, ocupações, sobre a forma centralizada de alguns grupos, ou a, a a crítica contra as conciliações né com a direita, em algumas regiões. O, e sobre uma moderação, né Fanon fez todas essas críticas. Também a galera quer disputar Fanon. Ou Fanon vai ser a forma mais conservadora do, de um marxismo ortodoxo, e o e ele, eles querem usar Fanon, mas querem ainda continuar debochando, falando que a gente é identitário, acusando a gente de pós-moderno, muita gente nem é pós-moderno, tem gente que, muita gente que é anti-pós-moderna e eles querem acusar a gente sempre de identitários, pós-modernos, ah, e que a gente está pegando teorias europeias e a gente não está vendo a realidade material da classe econômica, como se a gente não discutisse isso. Então a gente tem, é, tem essas questões, né, essa disputa também dentro da, do campo que sempre tem né do campo da própria teoria sobre quais autores e quais referências usar realmente qual defendendo eu sou do lado da, da Silva Rivera ela tem uma principalmente na questão indígena dos Aymara, ela tem uma ela tem uma discussão bem mais bem mais contundente também ela é feminista e tudo mais também de o mulherismo africano né e a gente entrar mais com os autores nossos e compreender, porque nada, não adianta a gente ficar também, coisa certa. não é uma coisa certa. Não é que a gente deva abandonar toda a aposta teórica que a gente pode conseguir de autores, camaradas de, da, da, do, da, da Europa, mas que a gente deve produzir e conhecer a nossa própria história, a nossa própria teoria. Aí... E também é uma lógica binária dentro também da esquerda, né? Só a minha linha está certa, é uma linha rígida, é uma coisa... É um trem de não ver que o trem evolui, que a gente está produzindo um novo conhecimento agora. E acaba que eles são muito mais pós-modernos do que nós. Sempre foi. E os, também a gente tem que ver, né, acompanhando esses... Muitos, muitos da esquerda agora está sendo alimentada depois desse, né, desses quatro anos para frente por influenciadores. E é uma galera que faz uma, uma leitura falsa e rasa né, das coisas. Por exemplo, a gente tem ver realmente críticas a Foucault, críticas pesadas. Mas aí vem Jones Manuel, faz uma leitura de um texto, que fez uma leitura de um texto sobre Foucault para falar de poder... Faz a, faz a análise mais tão falsa que a gente reconhece, que quem leu qualquer coisa, um texto de Foucault, reconhece que ele estava mentindo. E a gente fica nessa, né? Pra que que o cara fez isso? E é uma galera que se acionou, que, que idealizou ele como a esquerda, talvez, né? Por causa que ele tenha se tornado uma celebridade. Caetano Veloso falando que se tornou comunista com o Manuel, né? Aí... Fica difícil para nós né, combater essa influência, porque, querido ou não, um canal ligado a grandes editoras e divulgado por artistas e tudo mais, e ligado a um partido organizado com financiamento, é tem muito mais alcance do que a gente né, se organizando em pequenos coletivos, em grupos de afinidades, em, em organizações independentes, autogeridas. Aí, nessa discussão, vem bem que a falar agora. Eu vou ler agora o um outro trecho, de um outro trecho do do né, que ainda é do, do mesmo grupo de estudo do gênero, tipo, sobre binariedade, né? É o início do texto Recreacionismo, que em seguida do que eu tinha lido. Dá para escutar na rua e no local de trabalho, na sala de aula, da faculdade e na sala de, da, da diretoria executiva, na última convergência radical e na praia, em baladas e em locais subterrâneos. A lógica da dualidade é tão coisa do milênio passado? Vivemos em um mundo pós-moderno, e você é uma garota pós-moderna. O que é a mesma coisa que dizer, na verdade, você não é bem uma garota. A pós-modernidade postula uma ordem social na qual as estruturas binárias são desestabilizadas, a mais importante delas é a estruturação da diferença sexual, a própria estrutura que constituiu o meio pelo qual a vida foi criada. A desestabilização dos sexos binários em oposição constitui uma crise na família e na reprodução da vida. Mas essa crise não é uma que deva que soletrar o fim da reprodução. Todo um conjunto de técnicas de biotecnologia Cyber reprodução e trabalho social está sendo implantado para viabilizar, entre outras coisas, possibilidades reprodutivas queer, e também para superar os limites do útero humano, que bem facilmente deixa de funcionar, especialmente sob o estresse da vida pós-moderna. Essa análise fica, no entanto, aquém de reconhecer como as questões centrais da reprodução foram deslocadas do ato de fazer bebês para a construção do eu. Da mesma forma que a centralização do ato de fazer bebês no pensamento procreacionista usupou a importância anterior da questão da criação cósmica. Né? Então, na, é como eu estava falando, estamos né? na época que a, agora o capitalismo está assimilando nossas identidades. Né? Agora não é mate, mate os gays, mate os queers, agora é... Esses gays também podem produzir trabalho, eles também podem consumir, vamos vender essa imagem, essa revolta, vamos consumi-la, vamos tornar ela um produto. Agora, o que a gente achou que ia, talvez, derrotar ele, é, está sendo utilizado contra nós, é o que a gente chama da assimilação. Então, ter, ter o reconhecimento pelo status dessas identidades, não significa a libertação das pessoas do, da lógica binária. Ela é produzida e transformada para outros meios. A lógica binária ela cai desestabilizada, mas se mantém de pé a lógica capitalista. Então não é apenas ir contra a binariedade. A mulher, a mulher era uma propriedade, né? Ela vai perder agora, perde agora esse status de propriedade, ganha o de cidadã de direito, agora ela pode votar, agora ela pode ser uma representante e oprimir outras mulheres. Olha que legal. Agora um, um gay pode entrar no exército, ele pode matar outras pessoas também. Que legal. Um negro pode se tornar policial, ele pode atirar em outros negros. Ele pode ascender, virar um banqueiro cobrar taxas abusivas, expropriar a casa de alguém que está com uma dívida. É essa a lógica que a gente deve combater. E a gente vê isso reproduzindo em todas as identidades. Com deficientes, com a sua participação em programas de TV e isso mantendo, lógico, através de uma tática da meritocracia, né, do discurso da meritocracia, que e do merecimento e do hiperindividualismo. Então, quando eu falei de festa, né, quando você falou que as pessoas vêm com a revolta como violência, mas quem vive a revolta percebe que a gente muda, muda. A gente está em comunhão, a gente está alegre, a gente está é, revolta, rebelião. É amotinamento, é aglomeração, é designação, é o ajuntamento de pessoas, é a própria conversa, é a conversa paralela, é o desrespeito à ordem imposta. É a própria ordem se é fazendo, é a autogestão das pessoas. E a gente tem que pensar isso, como fazer, como a gente criar a nossa organização. A gente vai criar a nossa organização do espaço. Estou começando agora, assim como eu estou começando agora, organizando protestos aqui no, no ponto de ônibus no, e, e nos terminais para aproveitando toda a designação aqui, porque eles acabaram com a nossa com, com a forma com a forma que a gente estava andando, que a gente estava era ruim, mas a gente ainda estava ainda dava para ir e agora a gente vai. Eu vou aproveitar esse momento para organizar a nossa festa, né? O que importa, no final, é que a gente tente destruir o máximo o sistema que nos oprime a partir daqui, a partir de nós mesmos, a partir de nossas forças. E, lógico, né, se juntando sempre. É, e alguém, se alguém quiser fazer mais alguma ressalva ou declaração? Genivaldo? Não, Você é diga, isso. Diga? É isso, Paulo. É que, na verdade, você vai falando e a gente vai pensando, né? E aí, a gente tem muito uma dinâmica aqui, né? Entre nós de sentir a necessidade de falar, a gente vai falando. Vai pedindo a palavra e vai falando. Pode continuar. Mas, assim, o aspecto que eu coloquei da, da, da violência não é o aspecto para nós. Na verdade... É o aspecto que a burguesia, né, como se ela não fosse violenta, como se ela não tivesse feito a sua revolução, que foi uma, uma revolução violenta, né, é, se é, é como se... se é, é isso que esse pensamento hegemônico coloca para a gente, para nos paralisar, né, para que, que, que a gente possa né, fazer até o nosso autocontrole, né. É, que, que a revolução é algo violento, né? É exatamente isso né, que a gente ouve, né? Como se a violência não estivesse presente o tempo todo. Nesse momento, a gente está vivendo dos processos de maior violência dos últimos 40, 50 anos. Né? Foi extremamente tenso, do nada as pessoas tomam um tiro, do nada as pessoas estão tomando cerveja... E sofrem é, ataques, né? Os ataques estão cotidianos, as pessoas estão com medo, né? Amedrontada, né? O que, que é isso, né? Isso é uma lógica da violência permanente contra nós, né? Não é outra coisa, né? E é uma lógica para impor uma essa, continuar mantendo essa lógica é, que eles predeterminam as relações, né? É isso. Mas era isso, né? Não... Mas é isso, é. violento é sempre, violento é considerado sempre quem reage, é sempre nós que reagimos. É como, é como a própria noce, o conceito de delinquência e o banditismo foi tomando, né? A burguesia, a, a delinquência, a delinquência não, o banditismo de elite, o desvio, a, o acúmulo indiscriminado de capitais de forma ilícita, ele não é considerado um crime perigoso. O, a desapropriação de casas, não, de pessoas carentes, não é considerado um crime violento. O terrorismo de Estado, com a polícia matando, a polícia matando, matando a rodo nas favelas, na rua, não é considerado um crime. Basicamente paramos aí, né? O dualismo para que crime é só aquilo que pode, que é só a galera que rouba para comer, é o cara que foi colocado em situação de vício. Porque a cadeia reproduz, olha a lógica, se você coloca um, um, um usuário de maconha na cadeia, ele vai, lógico que ele vai saindo de lá usando outras drogas. Ele volta para a sociedade, você tinha uma pessoa que usava um usuário de maconha, agora você tem um, um usuário de diversas drogas que foi colocado lá naquela lógica. De se tornar um criminoso por causa que foi colocado no espaço onde foi para ser educado como delinquente. A cadeia foi feita para reproduzir o que ela tem o que ela tem que prender, ora, porque ela precisa. Porque ela é uma empresa, é uma economia, é uma bastante. A, a gente pensa também na lógica da polícia. A polícia não existe sem o crime. O que fica a polícia é os criminosos, é o bandidinho e tudo mais. E isso é para escamotear. A gente precisa ressignificar esse conceito de violência para todas as pessoas e discutir a auto, o nosso direito à autodefesa, o nosso direito de resposta, o nosso direito de revide. A gente não deve tomar soco o tempo todo, a gente deve descer a porrada nos nossos opressores também. A gente não deve desejar a guerra ou entrar em guerra por defesa de território. A gente deve defender a nossa comunidade e tornar o território livre. É essa questão. Se a gente percebeu que tudo deu errado, vamos viver o comunismo, então. Porque não tem mais solução. Ou o capitalismo morre, ou morre todas as nossas formas de vida, todas as nossas formas de existir. Aí o, Aí o que, que eles chamam? Eles chamam de terror revolucionário o que a gente, eles podem chamar até de terror revolucionário que a gente faz, mas a verdadeira revolução, ela não vai praticar o terror, que ela não vai ter a massa para praticar o terror, ela é a própria massa, então não há é uma sociedade violentada, é uma sociedade que se agita para se defender, para responder, para se opor e para constituir e recuperar seus direitos, né? Então, se a gente quer realizar o sonho da reforma agrária, eles vão chamar de violenta. Até hoje eles não chamam a, a reforma agrária da, na União Soviética de uma coisa violenta. Então, eles que chamem. Uma coisa que você falou, né, Paulo, que é interessante, né? só para a gente... Né, a própria Revolução Russa, a revolução, o processo revolucionário né, é, o número de mortes foi ínfimo, né, ali, aquele momento de transição, né, de tomada de poder pelo povo, né, agora, há consequências depois que não tinha a ver com o processo revolucionário, teve muitas mortes, né, a defesa da revolução, né, e aí, a defesa da revolução e, e da, é, contra as potências estrangeiras e depois, né, uma série de erros que ocorreram e um processo contra-revolucionário depois é que levou à morte. Mas a revolução, não. A tomada do poder, não. não né, na questão russa, teve, são muitos fatores né, para discutir né, e tem que ter um aprofundamento muito grande. Eu entendo das treta entre os né naquela região de Ucrânia, porque a Ucrânia também é Grande parte da Revolução Russa foi tomada por... que as pessoas pensam na Revolução Russa sendo feita pelos bolcheviques como um único grupo sozinho. Não. E por uma diversidade de grupos, de campo, na luta no campo, a luta na cidade, e, né, com unhos, né, e política ali por cima, para que a Revolução... É mas a Revolução, a Revolução foi popular. A Revolução foi verdadeira. E é como a gente percebe também na, no movimento italiano, o número de mortes pode ser considerado ínfimo, né? não teve praticamente. A única morte realmente que a gente tem falando aí, especificamente dos autonomistas versus Estado foi do Estado que matou manifestantes, mas a galera estava armada, armada, cometia o banditismo político, né? os crimes políticos, mas não houve pelo lado dos autonomistas nenhuma morte que possa ser atribuída a eles. Ah, teve feridos policiais? Teve. Teve fascistas espancados? Teve. Mas nenhuma vítima fatal. É possível fazer uma evolução armada com um número ínfimo de vítimas. Foi o que foi tentado na Comuna de Paris, né? Aí, além de... São várias experiências não quer dizer que não haja é um processo que exige uma longa batalha árdua. O, o exército, a, as zonas autônomas da elas vão se estendendo aí, é, com o tempo, a luta é, é guerrilha contra o Estado. Cojava, que é uma outra tipo de experiência, né, o conflito democrático de Jucalã, é uma, uma guerra aí que já dura por autonomia e autogestão, que já dura acho que 10 anos, não é? Dez ou mais anos na, na, com a Síria, entre potências estrangeiras. Porque essas guerras são... Também, como essas lógicas das guerras funcionam, né? elas são alimentadas. Guerra, é, é, guerra não é simplesmente guerra, guerra é empreendimento, guerra é empreendedorismo. Né? Então, entra arma, sai arma, por causa que o capitalismo pode também se aproveitar de nossas... De nossas Edições de nossos amotinamentos para lucrar, mesmo que ele vá perder, ele não vai perder dinheiro, né? Você está mutado, gente, de Não, não vai, não vai, porque é um negócio, né? Tem essa, tem, inclusive o um estudo, né? De, das guerras, historicamente, sempre foi por disputa comercial. É isso. E essa guerra é, anunciada, a Quarta Guerra Mundial, né? É, terceira Guerra Mundial, né? É, que pode vir a acontecer, a gente já está acontecendo. Pode ser que se em envolva mais países, né? Exatamente por conta disso, né? A formação e a disputa da geopolítica que, que diz respeito aos blocos comerciais, nada mais, nada menos. É, é isso que está colocado. Um, um bloco comercial está perdendo poder. Um outro bloco está ganhando poder e a, a, a guerra que está sendo provocada tem esse aspecto, né? É isso. É, alguém vai ganhar e a maioria do povo da classe trabalhadora vai perder. Então, pra, pra, então a gente também precisa sempre combater a lógica binária da guerra, né? Que a guerra é um, a guerra é a melhor, arma produtora de binarismo a guerra social a guerra social não, a guerra do Estado do território militar foi o que perpetuou a colonização e, o gênero, e a divisão por gênero pela binariedade com maior força então, para essa lógica de violência né que esse, esses discursos e esses, essas ordens são são feitas dessa forma que a população foi domesticada então a, a única forma de nos opormos a isso é reagirmos e reagimos com força suficiente para derrubar o capitalismo, a falsa democracia e qualquer governo. É aqui que eu gostaria de encerrar né? essa discussão sobre binarismo. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa. Bom, não sei. Lindomar, você está por aí? Oi, querido, estou aqui sim. Estou tranquilo. Você, você quer colocar alguma questão? Não, não, não. Obrigado. Então, Paulo... alguma é um... dúvida sobre o que eu falei? Sobre algum ponto? ficou? Não, está tranquilo. Não, eu acho que... Pode ah, falar, Finalmar. Está tá, tá tranquilo, compreendi, sim. Eu acho que... Eu não não tenho uma uma verba tão revolucionária assim. Eu sou mais é, é, eu respeito o movimento do, do Black Bloc, mas eu, eu não me proporia e assim, na revolução eu não conseguiria matar ninguém. Então, assim, eu no Marx conseguiria cuidar dos filhos. É independentes discutindo sobre essa ótica, essa questão de matar alguém. Não era não era o meu ponto. Não é uma coisa que eu estaria defendendo também. Era mais é uma oposição radical, porque várias coisas seriam consideradas violentas aqui, era. se eu amontinar as pessoas no terminal para elas se Sim. desorganizarem as filas, ficarem juntas e fazerem uma agitação ali, vai ser considerado violento. Se eu quebrar uma, uma porta de ônibus e falar para as pessoas entrarem pra, ou pular em catraca, vai ser considerado vandalismo, violência. Aí essas pessoas a gente deve apropriar isso, se a gente vai se apropriar daquilo... E sem machucar ninguém, que a gente consegue. Agora. Quem é que vai se confrontar com uma massa de, de passageiros entrando no ônibus do motorista? Ou o motorista a gente, e o motorista a gente vai tentar tá, cooptar para nós, né? Porque ele é um de nós. A gente vai tentar cooptar os fiscais, vai tentar cooptar os guardas, que eles traem a classe, a classe dos patrões e se unam a nós, né? Ah, eu, eu compreendo isso. A minha questão é que muito possivelmente o motorista vai perder um emprego depois oficial também, porque, assim, esse rolo compressor ele é muito violento Agora, eu acho que a gente tem que pensar, assim, em táticas, em modos de tentar insurgir, né, é, já eu já acreditei muito na, na questão da revolução, né, hoje eu penso que a revolução talvez ela se dê mais por micro-revoluções do que por uma questão mais mais totalitária, né, não sei, assim, acho que é importante pensar. Eu acho também, Lindomar, que ela não tem um padrão único, né? E eu penso também que a, re... que a revolução, se ela acontecer, e a gente não sabe se vai acontecer, porque a gente não sabe nem se a gente vai existir, essa é a grande questão, né? Uhum. Diferente né, da forma religiosa, né? Como setores da esquerda colocava, não, que a revolução é uma fatalidade para a humanidade, né? Sempre de uma um certo maniqueísmo, né, tem setores até hoje que eu escuto, eu tenho uma certa dificuldade, assim, né, eu até já falei para vocês daquela conversa, eu acho que você não estava, mas eu falei num vídeo, uma conversa que duas pessoas aí de um determinado grupo político me chamou para uma conversa, né, e porque é, participam dos grupos indígenas, tal, e viam as minhas intervenções e cuidadosa também né não fazer a crítica é, também desqualificando absolutamente tudo que a esquerda produziu né porque tem né uma resistência tem, tem questões importantes né é, mas tem um grande problema né que a esquerda ela é colonizada ela é binarista ela é ela tem é, todas essas características que não contribuem para que a gente possa construir um outro lugar, né, é, e aí, em um determinado momento, o, eles me chamaram para uma conversa e aí, uma hora, um me pergunta assim, pronto, bom, e aí, o que que nós podemos ajudar vocês? Olha só, eu falei, ah, acho que tem um problema, né, acho que, eu acho que a gente pode mais ajudar vocês do que vocês ajudar a gente, né, o movimento indígena e tal, né. E aí, ele, e aí ele tentou argumentar, eu contra-argumentei de forma até respeitosa, né e aí ele não, não tinha mais argumento, aí um deles falou, não, mas você não pode dizer que a esquerda não teve nenhuma contribuição, nós morremos pela, por vocês, nós morremos pela classe trabalhadora. Esse nós que não esteve lá, né, colocando na, na conta... Olha, olha eu... eu é o eu eu, né? <risos> eu morrer por mim, não, assim. Até onde eu saiba, assim, muitos e muitos, muitos povos muitos originários, muitos morreram aqui, né? E, Mas, é assim. não, não, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Eu fiz um estudo sobre as, as lutas, né? Desde a invasão tal, né? Eu nem respondi, porque assim eu achei tão absurda a conversa, né? Que. Ah não quis é, pensar muito, mas eu acho que tem um movimento aí, é, Lindomar, que é o nosso próprio convencimento, né, uhum. e que também a esquerda abriu mão de fazer esse convencimento, de é, apontar para um projeto de sociedade, porque eu tenho pensado muito nisso, né, na verdade, eu não consigo hoje ver concreto, é, de concreto, um projeto de sociedade que a esquerda tenha, né, não tem, efetivamente não tem, né, porque essas questões, olha, questões é, que são questões simples do ponto de vista é, pedagógico, né, é, de você é, conversar com as pessoas sobre as questões de comportamento, por exemplo, e eu, eu, ontem me mandaram um vídeo que eu, que eu vi o quanto que era absurdo, né, e recuado, né? A predisposição da esquerda, né? O esse deputado aí que tem agitado as redes, o Janones, ele foi, né, na casa dos pobres trabalhadores e foi fazer discussão, por exemplo, perguntar se a pessoa sabia o que era ideologia de gênero. A pessoa não sabia, não afeta a vida dela, não tem a menor importância para a vida dela, né? E aí a esquerda é pautado pela direita, a direita, né, pauta a esquerda na sua ação. Se você pegar, por exemplo, qual é o debate de gênero que se fez nessa campanha lá Nenhuma, sumiu. Você não vê absolutamente nada, né? A pauta LGBT gay nada, né? Você não tem, você não tem um mínimo de debate, né, sobre esses aspectos. Então um cara, que é um cara aparentemente né, despolitizado, né, ele vai e diz, olha, isto que vocês têm medo de falar, o povo está cagando e andando, porque isso não tem a menor importância. Porque os arranjos, inclusive, Lindomar, da classe trabalhadora, são as mais diversas. Quem normatiza a vida é a burguesia, a classe média. O povo não está nem aí. Né? Eu... eu... Eu morei numa cidade aqui do interior noá que assim o, o pessoal do movimento da antigo, branco tal e tudo mais dizia olha essa cidade aqui é muito homofóbica e eu óbvio né achei que realmente era mas eu andava pela cidade em tudo quanto é lugar eu via todo tipo de arranjo. Aí eu falei pô, aconteceu alguma coisa aqui nessa, nessa história né é, a cidade é machista a cidade é homofóbica, né, mas tem um problema aqui, porque os arranjos, eles, daqui, das pessoas, né, de, de diversas manifestações da sexualidade, né, ocorreram sem, sem problema nenhum. Né, e aí eu fui né, tentar investigar, porque daí a gente vai tentar descobrir o que, que aconteceu. Né, bom, os estudantes de fora, branco, foram, fizeram uma manifestação LGBTQI a mais e foram para frente da igreja pedir a morte do padre. Da igreja. Aí, aí eu fiquei falando, puta que eu é o marido, né? não não vamos... Né? Tem um problema, tem uma dificuldade aí, né? E aí você vai vendo de onde é que vem esse tipo... Né, de, de coisa né você você abre mão de fazer a discussão de fazer a educação né e você faz a agitação isso, isso é um problema né? é um problema porque olha é, eu já vi diversas situações eu fui numa, fazer uma conversa num grupo que a, a menina é indígena né que a menina era evangélica, e a gente marcou um papo mais amplo, lá em São Paulo, numa, numa, na, na, na Casa Paroquial, lá na Zona Oeste. Aí a menina se antecipou, chegou para mim e falou assim, olha aí, minha mãe falou que quer te conhecer, mas você não pode falar de legalização da maconha, viu? Você não pode falar. E era uma roda de conversa. E, Norma, eu, eu olhei para ela de risada, né? E aí eu falei da legal... eu falei de várias questões e falei da legalização, né? No final a mãe veio conversar comigo falando, olha, eu falei para minha filha, ela falou exatamente aquilo que ela tinha falado para a filha, né? Para mim, ela falou, mas do jeito que você falou, né? Eu não eu não tenho como não estar convencida, né? De que tem que legalizar as drogas, percebe? Então tem é, acho tenho, que tem... Né? Não é o que você vai falar, é como Como qual, você falar e quando. É. Né? Exato. Mas não é, tem então... pessoas que realmente são completamente intransigentes, são mais difíceis. Mas com a maioria das pessoas, esses maiores assuntos vão ser parados. Agora, com é a ideologia de gênero, realmente as pessoas estão cagando, dando, porque ela de fato nem existe, né? Não, eu, coisa mesmo, é claro. eu acho que existe. Existe, uma não, ideologia é. Existe a ideologia hétero. Existe a ideologia hétero, né? Existem apenas dois gêneros. Essa é a ideologia de gênero. Macho gênero, é. definido pelo, pelos, é, é, pelas genitárias. E o desejo é, só se é, dá. O, é o binarismo, é, o, é a homogeneidade. É, é, é essa a ideologia de gênero. Eu, eu, eu, eu digo assim: é, não é o que eles é. dizem, porque eles, eles, eles são tão desonestos. É o contrário, de... né? A ideologia, eles de ideologia de gênero é um debates sobre identidade de gênero né? é, e, as, e as suas múltiplas possibilidades. Eles chamam isso de ideologia de gênero. Isso Excluem pessoas que nascem sem um órgão sexual definido, pessoas intersexuais, do discurso da, da, da heterossexualidade. Né? Essas pessoas não existem, ou elas são um ou elas são outros. Então, assim, eu digo, a ideologia de gênero está aí. E ela mata. Sim. Mata. Ela mata. Então, assim, a gente precisa enfrentar essa ideologia de gênero. E é esse o nosso debate. Né? A gente não quer submeter a isso. Entende? Então, a, a ideologia de gênero que eles falam que existe, ela realmente não existe. Como é um objeto que a gente não pode perceber socialmente, é um fantasma, porque, tipo, é igual os judeus. Os judeus são os culpados. São todos Os judeus seriam os culpados pelo mal do mundo. Blá, blá, blá. Essa teoria da conspiração, não, lá tá... do protocolo de até o, o nazismo, e até o, hoje com o marxismo cultural e o globalismo, é difícil de combater porque ele é um fantasma. Ele é um fantasma. As pessoas, é... a maioria das pessoas, não vão saber discutir sobre teorias das, das conspirações. Teorias das conspirações são complexas, são bem amarradas. São malucas, incoerentes, mas são uma coxa de retalho bonita de se vender. Mas isso acontece, Paulo, por quê? Isso acontece porque a gente não está fazendo educação política. Essa é a questão. né? Essa Ou é porque a questão. É, que porque... É, uma, é, é porque é uma disputa política, né? e agora no, no campo mais cultural. Aí os caras vêm com a ideologia de gênero, e, uhum. logicamente, a gente chega desarmado nisso. Como é que a gente vai combater uma, essa coisa que não existe? Sim, mas eu... É, mas, cara, é porque... E não é uma questão só de educação, é uma questão de acesso às pessoas. Sim, As mas pessoas é isso. As pessoas não são mais acessíveis a nós, mas porque a gente não tem aquele campo, antigamente, em que a gente reunia a galera na fábrica, antes da fábrica, e conversa com todo mundo. A gente não está mais junto naqueles bares onde... Todo mundo conversava com todo mundo. Hoje a gente está muito separado, muito separada a galera. Até mesmo dentro dos ônibus as pessoas andam sem conversar uma com a outra. Mas agora né, em todo momento de agitação, de uma revolta, de indício de rebelião, a galera começa a conversar. Então é, era esse o caminho. O caminho de que aquilo que separava as pessoas, é, é sair desse espaço que as pessoas estão separadas é para aquilo que junta elas então numa revolta a, pela, pelo transporte público não existem mais as identidades é, sobrepostas como é, para serem discussadas ali a gente está vendo uma massa de gente mulheres crianças negros brancos o que é que for tá ali na né, é, sem uma identidade não sem uma identidade uma identidade qualquer né reivindicando pela, pelo, pelo transporte. Então se a gente construir o máximo que transformar todos esses, todos esses grupos, o máximo, o máximo de, colet... de ação coletiva, de ajuda mútua, de camaradagem, de conluio mesmo, aquela amizade criminal em que os caras simplesmente se conhecem ali, bate, bate o olho e começam a andar juntos, é, é por aí que a gente pode começar uma, essa, essa conversa. É por é, essas conversas é para a conversa lá. A gente pode passar nossa ideologia, nossa, nossa ideia, porque eu estou fazendo isso. Estou indo no ônibus, a galera está indignada e eu vou ir conversando. Eu converso com a senhorinha mais velha até a pessoa mais jovem dentro do ônibus. Mas sabe o que é, Paulo? Eu, eu comecei a militar em 82. Esse ano passam 40 anos de militância, né? Quando eu cheguei em São, cheguei em São Paulo, em 81, comecei a militar em 82. Eu fui de uma escola de militância, que é a escola das comunidades eclesiais de base, né? de você criar situações para que você possa fazer esse ajuntamento. E você pode criar diversas, né? numa prosa, numa atividade cultural. Por exemplo, a gente tinha, a gente tinha um, cine, um cineclube e esse CineClube acho que funcionou por uns três, três anos. As de rap. É, pois é. Então, é o que o momento é, pode agregar, né? Mas veja, a gente tinha um CineClube que uns três anos a gente passou um filme e o filme é a gente, a gente conversava. Sabe qual que era o filme? O Homem que Virou Suco. Né? e eu, quando eu tive um certo distanciamento, eu falei, pô, mas a gente, né, por que que a gente passava tanto aquele filme, né, não, por que que a gente passava, não, porque a gente só passava, conseguia passar aquele filme, e a gente juntava a gente, porque aquela época, né, porque a gente tinha aquela, aquela máquina de rolo ainda, porque não tinha ainda cassete, não tinha essas coisas, né, eram aquelas máquinas antigas, então a gente tinha um rolo, que era o rolo do do filme era o único filme que a gente tinha a internet né serviu que era o muito homem a gente. oi a internet serviu bastante para separar a gente é sim então mas veja só mas eu eu penso que a gente eu concordo com você mas eu acho que a gente pode criar oportunidades né é, de alguma forma a gente precisa criar oportunidades né o tempo todo eu é, estou é, fazendo esse discurso. A gente precisa ser oportunista, a gente Sim. precisa que, também criar as situações, a gente tem que provocá-las e aproveitar tudo, né? Então eu acho que isso, Exato. aglutinar, aglomerar, fazer toda oportunidade que pode para fazer a gente, as pessoas se juntarem, para conversarem, para falarem, para elas se representarem, é Exato. uma boa. É uma boa. É, não, é mas isso. assim, a, a internet mas também juntou, né? É, se não fosse a internet eu não eu não estaria conhecendo você hoje Paulo não conheceria o Gipa é. né? eu, eu conheci gente assim importantíssima na militância a partir da pandemia que nos nos convocou a ter como único modo de estar junto em dado momento eu descobri Sim. o Zoom plataforma é, tudo durante a pandemia porque eu tive que me reinventar em algumas práticas então, assim, paradoxalmente, afasta, mas paradoxalmente junta também, né? Junta. Mas, então, mas a, a gente, gente tem que fazer... Que a gente se reorganiza, né? A gente fura, fura certo, certo, certo Mas são nichos, são coisas que a gente está resvalando agora, mas que, para a militância que a gente quer mesmo, ela ainda vai ser feita na... Tipo, assim, que a gente está conversando com nós, com nossos pares, praticamente uma nossa, a nossa bolha e a gente conversa com gente do outro lado do Atlântico em diversos idiomas tanto por texto quanto por imagens por uma ligação mas a gente quer a, a gente quer entrar em contato com a galera à nossa volta nossos vizinhos nosso CT a galera que a gente se encontra no outro tudo mais essa é a importância de uma essa que é a agitação é é só aí que a gente vai construir uma, uma oportunidade de agitação de sublevação né? Então, a gente tem que estar presente, a gente tem que criar, e se formos usar para a internet para produzir essa agitação, esse ajuntamento. Né? Então, a gente vai na lógica da contra internet, que é individualização né, completa, com as redes sociais com, e com tudo mais, a gente deve produzir os encontros. Buscar ela como forma de tentar reproduzir esses encontros né, no mundo físico. Então é, mas então aí é, eu acho que é isso né é, Paulo, que eu acho que é oportunidade né? eu penso a minha cabeça ela pensa o tempo todo na perspectiva exatamente de proporcionar o encontro né? Tem coisas que, por exemplo, esse curso ele tem algum, algumas perspectivas né Primeiro, eu acho que o curso é um curso, mas ele liga as pessoas. Isso é uma coisa, né? Mas, é, mas esse curso, ele tem uma outra é, perspectiva, que é essa perspectiva real, porque eu sei que tem gente que faz esse curso que já estabeleceu uma conexão e que em algum momento vai se encontrar. Ou não, mas que sabe que pode contar, por exemplo. E, e também, né, as reflexões daqui, ela ajudará outros grupos a se encontrar, né, é, e ao mesmo tempo, né, é, a, a, os grupos que estão mais próximos aqui, eu estou aqui no Nordeste, é, e estou tentando é, circular, aproximar, construir, né, é, com, a partir desse curso, porque teve gente que já passou, né, é, eu sei que tem, tem outras práticas minhas, mas também a partir desse curso, né? Eu, eu nunca fico pensando que o curso é algo morto, né? Porque tem isso, né? O, o neoliberalismo vem de informação morta, né? Que não tem vida, né? A informação é, que vem de uma ilusão de mundo que ela não existe, né? E, e essa, por exemplo, não é a intencionalidade é, desse curso, né? Então, eu, eu, e também eu tenho já essa característica de, de escola de militância, né, que é ir criando todas as oportunidades que posso ter. Se eu for comprar uma cerveja num bar, eu vou conversar com o cara, né, eu quero conversar com o cara, né, eu puxo conversa com o cara, eu, eu jogo uma indireta para ver se o cara abre uma prosa, né. É, independente, né, se tem ou não uma conjuntura, uma conjuntura favorável a isso. E eu acho que hoje tem uma conjuntura super favorável a isso. Não é pouco favorável, né? Eu já entro no mercado falando que está tudo caro. E se alguém olha para mim, eu já começo a conversar. né? Eu já, já entro assim. Já olho... Está caro. Está né? caro mesmo. A semana passada né, era tanto, agora está tanto. É, mas... Né, tem outros espaços que, mesmo a dificuldade, né, as pessoas é, é, acham que o Nordeste né, é mais tranquilo que outras regiões, não é porque tem um empobrecimento muito grande, as pessoas não conseguem tomar transporte. Tem um grupo de 25 pessoas indígenas em contexto urbano que a gente consegue se organizar, com, é, encontrar com pouca frequência, porque as pessoas não, não conseguem se deslocar pela cidade. As pessoas tiveram facilidade, a gente foi no encontro de indígena em contexto urbano em Recife, né, e a gente não consegue se mobilizar na própria cidade, porque as pessoas não têm dinheiro, né, cinco reais ou sei lá quanto, para se deslocar pela cidade, porque é muito, muito caro né, é, para o encontro. Quando o encontro acontece, é muito bom, mas é, tem um... um uma questão que está que, né, que colocada, mas é, eu acho que a gente tem que ir criando né, é, oportunidades, né? depende muito da gente, por exemplo, tem um cineclube na universidade, né? e daqui para a universidade é perto e é longe. Né? Então, articulei o professor para ele vir, é, o professor que é, que é desse grupo de extensão, para ele vir aqui para o bairro, né? Vai começar um cineclube aqui no bairro, né? Que vai ser construído é, com a comunidade local. Então é um é um já é uma forma de agregar, né? Então eu acho que eu estou dando alguns exemplos porque é como a minha cabeça funciona. Eu não espero eu na minha na minha cabeça não tá né que a situação precisa se agravar para gente é gente fazer a militância de base, né, isso é, é algo que a gente, a gente cria a oportunidade dessa militância, né, a gente não, não fica, né, é, pautado por um, essa ou aquela conjuntura, né, e nesses, nesses anos aqui, isso foi muito importante, essas conversas foram muito importantes, óbvio que teve um momento terrível para todos nós, né, foi terrível, sem, sem comentários, né, é, mas é, eu acho que se abre, né possibilidades da gente ir conversando. E é óbvio que a gente, né, a minha geração, ela sempre ela foi formada é, na seguinte perspectiva, pense difícil e fale fácil. As pessoas precisam entender o que você está falando. Se as pessoas não entenderam o que você está falando, de nada adiantou. Né? Então, é essa, é essa a nossa perspectiva. E aí, nesse sentido... É, essas questões, esses temas, tais temas polêmicos, a gente já poderia ter esperado. Né? Eu fico pensando nisso o tempo todo. Né? Esses dias eu né, tive uma conversa com uma pessoa, ela é, insistindo numa ideia né, que se, é, se, se, tem sido consagrada na esquerda também, que o povo é burro. Não, o povo não entende nada. O velho mito popular da esquerda <risos> aristocrática. Cara, aí eu falei, eu fui... Na assim, eu... É também, na direita. eu falei para ele, olha, você pega três grupos de 100 pessoas diferentes, você fala e eu falo. Né? E aí depois a gente vê o resultado da sua fala e da minha fala. Porque aí eu acho que tem uma questão com a sua fala, não com a compreensão do povo. É a sua fala que tem problema. Né? É, então, eu acho que tem muito isso. A né? gente poderia ter é... começado a gravar desde o começo da conversa. Velho. Não entendi. A gente poderia ter começado a gravar desde o começo da conversa, quando eu entrei no papo. O caso tudo, era todo o nosso diálogo começou dali. Não, mas quando eu comecei a falar, eu falei coisas que eu não podia gravar, não. Não, Mas aí eu corto, gente. Eu corto, eu dou uma olhada depois, eu dou uma cortada, eu deixo só para o grupo. Obrigado, eu, eu coloco para fora, eu, eu organizo aqui melhor. Né? Eu, eu sei é. que tem. Gostaria de encerrar já então, que já está tarde. Tá aí, gostaria tá de agradecer a participação. Glória, revolução para todos aí. Cada um a seu modo. <risos> Mas que eu seja morro. destruidora e arrasadora. Com capitalismo. Acerta. Eu gostei bastante do papo. A gente pode me chamar <risos> para a próxima. Tá bom, Paulo. Eu vou aqui, já parar aqui. Valeu. Falou. Obrigado. Obrigado você. Tchau, tchau, gente. Tchau, Lindomar.